A nossa família se encontra na Lojas Mariano. É lá que a gente encontra produtos para o pai, para a mãe, para o filho, tem tudo. Lá tudo. não falta nada, só falta você. Só falta você conhecer a Lojas Mariano. Então, hoje, a partir de hoje e nos próximos meses, a gente está com esse bonitão aqui, ó. É o cofre. Tem dia dia. Hoje a gente já começa a brincadeira com 100 reais. Já tem 100 reais aqui dentro. Já tem 100 reais esperando por você. Se hoje abrir o cofre, tem 100 reais. Mas e se não dá certo hoje, Mari? Amanhã a gente coloca mais um pouquinho. Vintão. Vintão? Vintão, pode ser? Pode. Pode ser, vintão. então. Então, se hoje não abrir, amanhã a gente. É, hoje a gente coloca vintão amanhã, 120. 120. E depois de amanhã, 140, 160, 180. E assim vai. E assim Esta vai. semana. Hoje. Mais uma vez, lembrando, Mário, nós pegaremos apenas participações das nossas fanpages. Do Facebook. Tá? Do Facebook. Então, a produção já vai deixar no jeito as nossas duas fanpages. E a gente vai pegar aqui, de repente, uma participação do Cultura TVC né? e duas do, do JP JP News. MS. Facebook Facebook JPNewsMS. Facebook.com.br, cultura.tvc, facebook.com.br, jpnewsms.com.br. Então vou, coloca na tela, produção, coloca na tela, meu diretor, para a gente já escolher dois, dois nomes aqui comentário. e a gente já colocar, atenção, vamos lá, esse aqui, pode parar, parou. Luciene Souza, 19,58. Podemos? Podemos, podemos. Vamos podemos, lá? Podemos, só um hein? Só um minutinho, ah. essas unhas têm um oferecimento <risos> da manicure da Mari. <risos> Vamos usar. É, tá com as unhas hein? <risos> 19,58. Vamos lá, é. podemos então? Bora, bora. Os quatro dígitos. 1, 9, 5, 8. Atenção, agora o B. Isso. É, não foi dessa não vez. Não foi dessa vez. Vamos tentar abrir aqui. É, não foi dessa vez. Então, primeiro, já não foi. Então, R$19,58, não foi. Vamos rodar novamente aqui. Se parar novamente na, na Luciana a gente escolhe a próxima pessoa que estiver abaixo ou Isso. acima. Vamos lá, parou! Edilene Veríssimo Silva, R$13,57. Vamos lá, então, ver se a Edilene vai 13, acertar. R$13,57. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Não Ufa. foi! Foi. Não foi dessa vez. Não, mas é o seguinte, pode ser que seja agora. agora a última. Para a gente última encerrar. Última de ó, hoje. Últimos momentos do programa para a gente encerrar. Nossa, já. É, é, em grande estilo, hein? Vamos agora lá. Agora na Cultura Página a Cultura a TVC, TVC parou. Volta um pouquinho. Volta uma para cima. Aqui. 14,05. Ah, não, não, a, não. A próxima era essa aqui, é, né? É, 21,04. 21,04. 21,04. 2104 204, da Rosana Araújo. Rosana, beijo pra você. Rosana sempre tá aqui, hein? Não, não é a Rosana que ganhou o. o, o... Ganhou na. na... Sexta-feira? Será? Não. É não Rosana consigo. também. É Rosana, mas eu acho que era Rosana de Fátima. Ah, então tá bom. É que eu tem muita acho. Rosana nesse mundo, né? Mas vamos, vamos, é, vamos ver, né, Rosana? Você já pensou? Ah, não, não, não pode. Quine... Não pode, sem condições. Reais. Você já pensou? Ganhou o então na sexta e ganha a senha hoje. Gente, mas é, é ah, muito não. Falando. É muita sorte. Aí ah, eu vou mudar meu nome pra Rosana. <risos> né? Ah, o que, que é isso? Vamos lá. Vai, vamos lá. Rosana, então. Número 2104. 2104. 2104. 2104. 2104. Vai lá! Hum, não, foi não foi dessa vez, vez. Rosana! Ufa, Olha... Se eu pensou se eu tivesse que mudar meu nome pra Rosana? <risos> eu, tô, eu tava pensando é. nisso. Ai. Olá, Rosana, Ufa. tudo bem? <risos> melhor Fernanda. <risos> né? é, melhor Fernanda. também É melhor, é melhor. <risos> Gente, muito obrigada a todos que participaram. Olha, se eu fosse você uma diquinha, anotava todos os números que tá saindo, pra você saber, né, qual que, dica, já, qual que já foi. Boa dica. Então, olha, fica atento, continua participando. Amanhã será pelo WhatsApp se você ainda não fez o seu cadastro lá. 3509 7500 é o um novo WhatsApp pra você tá aí a par de tudo que acontece aqui com a gente e também de todas as promoções. Você sabe que você deu uma boa sugestão? É, já é. Deixa a caderneta aí do ladinho da TV, do ladinho do rádio, a hora que for saindo é, as senhas você vai colocando ali, ó, tal não é, tal não é, tal não é, então já, já, já tá mais fácil, já tem três senhas que a gente divulgou hoje que não vão ser essas senhas aqui, né? Então as, essas três senhas não vão ser, amanhã a gente volta... É com o nosso novo WhatsApp. Novo WhatsApp. 3509, ó, já tá aqui na tela, ó. 3509-7500. Aqui você já pode salvar aí no seu telefone, já mandar um oi. A nossa atendente virtual já vai fazer o seu cadastro. E ó, é rapidinho, você já tá participando de tudo. Dois minutinhos, mais ou menos, né? E amanhã nós estaremos de volta com o nosso querido cofre, para colocar a Dindim na sua mão. Amanhã com 120 reais. Produção, bota mais Dindim nesse cofre, porque amanhã eu quero abrir esse cofre com 120 reais. Amanhã, Maristela Verdã e eu estaremos aqui novamente, junto com uma grande equipe, com o nosso TVC Agora.